o bombeiro já estudava bem, eu falei gente, mas o que está faltando? Eu pegava lá, revisava, revisava, via para as provas e não dava certo. O que está que acontecendo? Né? Aí tá. Aí teve, a, aí teve a, a, a, a fase do prova do bombeiro, né? Que não conseguia ir adiante. Aí depois teve o hemocentro. Né? Aí eu ainda me preparando para esse antigo preparatório para concurso, né? ainda fui pelo hemocentro.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 Mas eu não fiz essa prova, né, em outro estado. Aí quando eu fui pegar essa prova para fazer, caiu as seis questões do autor que o professor falou que ia cair. Eu falei, caraca, ele sabe. <risos> Esse cara sabe das coisas. Aí eu fui, já comecei a me preparar pro fui ver o psicologia nova. Aí começou a sair, foi pra CLDF.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 Aí o curso dá pra concurso, passou a ser terapêutico pra mim. Né? Então, eu estudo seis vezes por semana, até hoje, hoje, hoje. Mesmo com, com o resultado é, da, da EBC, EBC é, BCE, eu ainda, curso, ainda continuo estudando, não parei ainda. Né? Então, nesse momento de 40 que a gente tá passando, o momento que eu não tô trabalhando, não tô treinando,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 eu acredito que eu vou continuar estudando, porque eu, é, eu peguei isso para a minha vida.